Relatórios de Carga Viral. Essa sessão ela foi incluída a pedido dos próprios estados, das unidades, né, dos estados e dos, e dos municípios, é, conforme eles começaram a trabalhar com o sistema. A gente seleciona a instituição e também pode tirar um relatório por, em PDF ou Excel. É um relatório que mostra a lista das pessoas, é nominal, que iniciaram ou modificaram a sua terapia antirretroviral há pelo menos seis meses e que a carga viral dessas pessoas continua é, detectável. Então, a gente sabe que, tendo essa lista, o serviço pode trabalhar adesão, né, pode é, verificar a situação e as condutas possíveis para esses casos. Temos, então, a sessão de aprova login. É aqui que as coordenações entram para verificar se existe alguma solicitação de acesso. Então, antes, quando eu falei que as unidades solicitam acesso pelo sistema é, e que as coordenações vão aprovar ou não esse acesso, as coordenações entram nesta aba, Aprova login. Se tiver alguma solicitação no momento, ela vai aparecer aqui com a identificação da pessoa, a unidade e a possibilidade de recusar ou aprovar. Então, é nessa, por isso é importante sempre os estados, né, e municípios acessarem essa, essa sessão. A próxima sessão é a de perfil. Então, aqui a unidade pode é, detalhar qual é o perfil do, daquele serviço. Então, se está separado por nível de serviço e tipo de serviço. Então, se é atenção primária, secundária, é, terciária, né, de alta complexidade, ou se é gestão. Clicando em uma delas... Aparecem algumas opções de tipo de serviço, ambulatório médico de especialidade, centro de referência e treinamento e assim por diante. Então, eu seleciono o serviço que eu quero inserir a informação de perfil, seleciono o nível de serviço e dependendo do nível de serviço vai abrir a possibilidade de tipos de serviço aqui para mim. E daí eu salvo essa informação. Tem a opção Fale Conosco, né? Que tendo alguma dúvida de como utilizar o sistema, alguma sugestão ou alguma crítica, é possível enviar por essa, por essa sessão. Também é possível pelo nosso 0800, né? E por, por e-mail também, que no final do vídeo a gente vai deixar. E a próxima sessão é de sair. Como são dados confidenciais, né? E tem nomes, é sempre importante sair do sistema por aqui, não apenas fechar. É importante lembrar que as informações do monitoramento do paciente ficam vinculadas ao perfil de quem realizou a alteração e também são de responsabilidade dessa pessoa. É, todas as informações do sistema são para uso exclusivo de gestores e profissionais de saúde, sendo vedada a utilização para pesquisas. Todas as regras para a utilização de bancos nominais da SVS estão disponíveis no link abaixo. O sistema ele é atualizado mensalmente e passa por constante aperfeiçoamento. Quando alguma alteração for interferir na, no conteúdo prévio do sistema, a equipe de monitoramento do departamento vai entrar em contato com os usuários do sistema. É importante que todos os usuários conheçam o sistema, é, suas ferramentas, saibam como utilizar, para que a gente consiga é, ter um sistema que, com informações é, verdadeiras que reflitam a realidade e para juntos a gente conseguir garantir um acesso é, ao tratamento antirretroviral e uma assistência com qualidade às pessoas vivendo com HIV AIDS.